Vamos lá, essa é a última vez que eu gravo e tem que sair bem, assim, é impossível. Tem que sair bem, tem que dar tudo certo, porque eu tô sem paciência e sem tempo, né? Tempo. Olá, eu me chamo Julia, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, encerrando o mês do Halloween, temos uma lista de os cinco bonecos mais assustadores do cinema. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba Julia Cristina. E sem mais enrolação, ai calor, foi bom fazer isso. Simbora! <risos> o primeiro demoninho da nossa lista é o brinquedo. Por que, que eu tô falando é o um brinquedo, se é um boneco, meu Deus do céu? Um, bo um boneco é um brinquedo também, estou confusa. É o brinquedo Billy, tá? O boneco Billy do filme Gritos Mortais. Nesse filme de 2007, um viúvo encontra esse brinquedo logo após o assassinato de sua esposa. E assim, uns bagulho meio estranho começa a acontecer. Esse boneco, assim, ele é muito assustador. Ele tem uns traços bem caricatos assim. Eu gosto muito desse boneco, apesar de ter muito medo dele, e ele é um boneco que com certeza, se eu visse na vida real, eu me arrepiaria todinha, do pé à cabeça. Mas agora vamos acabar com a sua infância. O segundo brinquedinho macabro da nossa lista é o Pinóquio, mas assim Esqueça o Pinóquio clássico da Disney, sabe Sabe aquele bonitinho que o Gepeto criou e não sei... Não, cancele isso, porque aqui o Pinóquio está possuído por tudo que não presta para matar geral. Apesar do filme ser um pouco trash, sabe, esse filme do Pinóquio ser um pouco trash, ele, o boneco é bem assustador e com certeza funciona se você quer assustar alguém. <risos> e, e com certeza ele também acaba com a magia dos clássicos da Disney. Little boy and die. O terceiro boneco dessa lista É um famoso conhecido deste canal O boneco Robert Mas não o original Que ganhou até vídeo aqui Link nos cards ou na descrição Mas sim o boneco do filme Robert The Zoll Que conta a história do boneco Robert <risos> Mas traz um boneco um pouco diferente Porque diferente daquele boneco de pano Com a roupinha de marinheiro Aqui ele, ele é muito estranho, gente Eu não sei explicar Ele é tipo um Annabelle Versão masculina <risos> Isso não tá no roteiro, eu acabei de pensar nisso, é bem parecido mesmo. E apesar do filme ser meio fraco, assim, o boneco, o boneco, minha gente, o boneco funciona, porque assim, é muito estranho, é, é muito assustador, é, é um negócio, não sei explicar pra vocês, é, ele tem uma carinha de quem vai te matar o tempo todo, assim, que medo. <risos> Uma representação feminina para essa lista A boneca Dolly do filme Dolly, a boneca assassina Eu já assisti esse filme tá Ele é um filme antigo de 91 De 1991, tá disponível Aqui no Youtube e foi onde eu assisti ele E assim gente, vou contar um fato particular Meu, quando eu assisti esse filme Depois eu fiquei com tanto medo Mas tanto medo Daquele daquele comercial da Dolly Sabe, Dolly Dolly Guaraná, Dolly o melhor eu fiquei com muito medo, muito medo desse comercial. Toda vez que eu ouvia esse comercial, a primeira coisa que eu pensava era na, na bonequinha fazer assim, ó. É literalmente, será a primeira coisa que eu pensava. Ela é muito assustadora, porém não é muito conhecida, o filme não é muito conhecido. Eu recomendo, gente, ele funciona como terror, me, eu, me deixou assustada até hoje. E assim, meus queridos, o que essa boneca é capaz de fazer neste filme... Não tá escrito. Mas, por último, mas não menos importante, ou melhor, por último, mas não menos assustador, é o boneco Browns. De. De. Boneco do Mal. <risos> Buguei o nome do filme. De Boneco do Mal. Esse filme já é mais recente, é lançado em 2013, foi lançado em 2013 E assim, o boneco não tem uma aparência muito assustadora Não é que nem a boneca Dolly, que parece uma veinha assim, em formato de boneca Ou até o, o Billy de Jogos Mortais, de Jogos Mortais não, de Gritos Mortais Que tem aquela aparência de brinquedo assim O Browns, ele é um boneco de porcelana Só que ele tem uma cara muito fria e eu acho que isso é o que dá medo É porque ele não é, tem uma aparência fria é um negócio que, assim, pelo menos em mim, dá muito medo. Eu não sei explicar, é porque... Sabe aquele tipo de gente que você olha pra ela e você não sabe o que ela tá pensando? Ela pode estar tá pensando numa coisa muito feliz ou numa coisa muito triste, mas que você não sabe? É o Browns, porque ele tem uma cara, assim... Ele é um boneco, né, Julia? Eu não tem como ter uma cara diferente. Mas, assim, <risos> é, é muito estranho, muito desconfortável. E fora a utilidade desse boneco. Porque, assim, se você não assistiu o filme, esse boneco, ele é usado meio que como um filho substituto de um casal que perdeu o seu filho no incêndio e comprou esse boneco Browns para substituir o filho deles. Então a forma que eles tratam o boneco e do tipo, como se fosse uma criança mesmo veste o boneco, o boneco tem que ter aula de piano, o boneco tem que ouvir as músicas que ele quer come o que ele quer, é muito estranho ele é bem bizarrinho e eu não gostaria de ter ele na minha casa não And this é nosso sonho. <risos> Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Nós vamos voltar para uma programação normal, sem vídeos focados em terror, em filmes de terror. A gente vai começar a falar, eu vou começar a falar de filmes mais diversos, vou fazer listas de séries, de filmes, de outras coisas, não tão focadas no terror. Mas então foi isso. Um beijo, um queijo, e tchau. Falou! Tchau. <risos> eu ainda não sei como eu consegui equilibrar aquele boneco ali. Eu ainda não sei. <risos>